Olá Paz, tudo bem? Hoje vamos a nossa quarta frase, que está muito relacionada à nossa correria do dia a dia. E a quarta frase é... Você está sempre atrasado? Ou com uma variação, você é muito enrolado? Quer dizer, quando a gente fala que está sempre atrasado, a gente ainda está trabalhando a questão do comportamento dos nossos filhos. É possível que a gente mude de uma forma mais fácil. Quando a gente fala para ele que ele é alguma coisa e a gente vai falar mais isso nas próximas frases, como você é muito enrolado, a gente coloca nele uma questão de identidade, do ser, e isso já é mais difícil um pouco da gente trabalhar, já que ele sendo assim, e o papai e a mamãe me amam desse jeito, porque eu vou mudar. Enfim, a questão da frase é a gente prestar atenção à nossa correria do dia a dia, à nossa gestão, a gestão do nosso tempo de como ele vem sendo feito, de como ele é administrado, e de como isso é percebido pela criança, de como a gente também trabalha a experiência deles em relação ao tempo. Como é que eles percebem isso? Eles estão vendo o tempo, eles estão se adequando de uma forma muito rápida ao tempo, à rotina da casa, e isso pode gerar até um, uma forma acelerada deles de trabalharem até além da capacidade deles, ou eles estão de uma forma que eles não conseguem acompanhar essa rotina. E como isso é feito? Como é feito esse trabalho? Muitos pais podem até estar se perguntando, ah, mas eu já expliquei, eu já falei um milhão de vezes. Ok, como que isso foi explicado para ele? Como é que ele está sentindo e está administrando o próprio tempo? Que é o que a gente precisa fazer e passar essa experiência para ele. Tá? Passar a nossa experiência, não que ela seja a única que ele deva seguir, porque ele tem a experiência dele com isso também. Então nós devemos entendê-la, e com isso absorver e gerar uma situação de equilíbrio dentro da casa. Onde a gente possa transmitir para ele também autoconfiança, segurança e trabalhar de uma forma em que ele também perceba que ele está conseguindo andar dentro das diretrizes, andar dentro da rotina da casa sem ter esse esse problema do atraso ou da enrolação. Nós, perceb nós precisamos perceber muito a experiência dos nossos filhos, a vivência deles para que possamos sim descobrir os reais motivos que eles fizeram ou tomaram determinada atitude acredito que vocês que estão aqui é, vendo e assistindo o canal tenha certeza que o filho de vocês não faz nada para implicar com vocês ou mesmo para o mesmo para incomodá-lo ou para gerar um desconforto na família tenho certeza que você pai que está me vendo percebe que de alguma forma existe uma situação, existe um momento anterior em que ele, algo nele não foi atendido ele acabou gerando esse comportamento que é inadequado. E justamente por isso, por a gente saber desses comportamentos inadequados, nós também já conversamos com isso e tem um post no blog também, caso queira rever, que eles aprendem com aquilo que eles vivenciam conosco. Então isso é um dos fatores e que a gente precisa ter muita consciência para saber se ele está fazendo, se esse comportamento foi gerado foi porque algo ele aprendeu conosco, ou com o papai, ou com a mamãe, ou com alguma pessoa que fica com ele mais tempo, e que isso gerou esse comportamento. Enfim, a gente precisa entender o que aconteceu para que a gente possa mudar e assim prepará-lo emocionalmente para ele fazer de outra forma, de outro jeito que esteja mais... É relacionado a como se diz nesse exemplo a rotina da casa e essa questão do tempo ela é muito importante nós precisamos mostrar para ele como é feita a gestão do tempo ou como pode administrar o seu tempo de forma que ele possa fazer diversas atividades é muito importante que eles percebam isso que eles entendam isso Geralmente o que acontece, a gente impõe determinadas rotinas e assim limitamos muito o poder de escolha deles ou mesmo para que eles possam entender o motivo disso estar acontecendo. É evidente sim que ele tem que se adequar num primeiro momento, mas de forma que ele entenda, que ele saiba, que ele perceba as vantagens dessa administração do tempo e que aí ele dessa forma possa internalizar dentro dele e tomar realmente e tomando durante o seu processo de vida a, a, enquanto a idade vai aumentando ele consegue interpretar mais fatos para que ele possa realmente fazer desse comportamento dele um comportamento positivo um comportamento que melhore que aumente a sua autoestima que gere mais confiança e vocês vão ver que assim a gente vai conseguir ampliar muito a relação com os nossos filhos, que você pai que está aqui vendo, mudando esse comportamento, e a gente vai falar um pouco mais disso depois, quando falar de comunicação assertiva e positiva, a gente vai poder é, expressar de uma forma que vai ficar ainda melhor a nossa relação com os nossos filhos, a sua relação com o seu filho, ok? Aqui o nosso objetivo era alertar para essa frase, para que a gente já possa começar a percebê-la e evitá-la, e até perceber como gerar um outro comportamento neles, perceber que existe algo por trás disso. Tudo bem? Vamos lá, Paz! Se você gostou, se fez sentido, curta aqui no YouTube, inscreva-se inscreva no nosso canal para você poder receber em primeira mão os vídeos, deixe seu comentário, você vai ver que tem uma lista com outras frases, ou mesmo no final desse vídeo, você já vai ver que vai te ligar uma outra frase, e com todas as frases das sete frases que você não deveria falar para o seu filho. Não esqueça de subscrever aqui no canal para você receber em primeira mão os nossos vídeos. Um abraço e aqui são pais aprendendo juntos.